Olá todo mundo, eu sou o Dinho e vim honrar com a tradição de final de ano desse canal Aliás, tradição de todo ano, né? Que é postar vídeo uma vez por ano, sempre no final do ano Tá, não é bem uma tradição, mas é o que tem acontecido nos últimos anos Então, bora lá Vejam só, ano passado eu passei virado de ano sozinho, solitário, triste, em casa, cozinhando E, adivinha só... É, eu tô sozinho de novo, pra variar um pouquinho <risos> Vejam só que novidade, né? Né? né? Variável Pô, não é virada de ano ainda, cara, ainda faltam umas horas Calma Cara, esse ano foi uma bosta pra muita gente. Teve quem perdeu a casa, o cachorro, o carro, o dinheiro da carteira, o celular, o encontro dos sonhos, a namorada. <risos> Teve até quem perdeu o rumo da vida. Eu tenho que dizer que esse fui eu. Sim, perdi o rumo da vida. Tá dizer o que, né? Cara, 2017 foi tão ruim, tão ruim, que o ano chorou quando acabou. É sério, caiu uma chuva violenta ali fora agora. Cara, 2017 foi tão ruim que o Brasil trocou o funk pelo K-pop. Tem... Tem lógica! Trocou a merda por outra merda maior ainda. Cara, 2017 foi tão ruim, tão ruim que o Facebook estuda como excluir o. O ano da linha do tempo, porque não tem condição, cara. É uma merda. Tá lá só para participar à toa de desgraça do início ao fim. 2017 foi tão ruim que o melhor show da virada foi o da Joel em Brasília. É. 2017 foi tão ruim que após a meia-noite foi rebaixado e virou 2016. 2017 foi tão ruim que acabou no domingo, cara. Como é que pode? 2017 foi tão ruim que Chester Bennington não aguentou e se matou. Tá, eu sei. Foi uma... Puta piada bosta Mas Ele não amou em 2017 Ah É aquele momento lindo De quando o relógio bate meia noite Todo mundo faz promessas Que ano que vem eu vou perder peso Que ano que vem eu vou dar de emprego Que ano que vem eu vou viajar mais Que ano que vem eu vou cuidar mais da família E adivinha Em novembro tá todo mundo lá Na internet Publicando texto de Foda-se esse ano, não fiz merda nenhum ano que vem eu faço. É sempre assim, cara. É sempre assim. Por exemplo, eu prometi que esse ano eu compraria o um PlayStation 4. Eu comprei, não comprei. Tô jogando o não tô. Por quê? Porque eu tenho um tabaco que fez uma promessa que não cumpriu. Fazer o quê, né? Ah, isso falando um pouco sério agora. Eu vou fazer promessa de verdade esse ano. Vou fazer em vídeo pra ver se eu lembro que eu fiz a porra da promessa que eu sempre esqueço. Bora lá. Prometo que em 2018 eu vou fazer o um canal de jogos, que é o que eu mais publico vídeos, vídeo está pra assistir. Vai crescer sem que eu tenha que, sei lá, mergulhar numa banheira de Nutella ou cortar minha. O braço com a faca que é papelata idiotice. Ou que eu tenha que me submeter a fazer desafios ridículos que as pessoas sugerem e eu escolho o mais idiota possível para fazer. Como levar uma picada de uma cobra? Em 2018 eu dou um jeito na minha vida, ou pego o primeiro avião para fora nesse país e vou para algum lugar onde eu não gaste 10% de tudo que eu ganho só para poder comer durante a semana. Isso. Em 2018, eu prometo ser alguém mais legal com as pessoas. Tá, eu prometo tentar ser alguém mais legal. Em 2018 eu faço o que eu não fiz em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Tá, eu vou fazer, tá? Prometo que eu faço. Então gente sabe o que eu tô dizendo que eu vou fazer. Então é isso, galera. Feliz ano novo pra todo mundo e até o ano que vem. Eu acho que eu não abri o olho. Eu não tô conseguindo enxergar. Valeu, galera. Até mais. Tchau.